Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo pra vocês mais uma gameplay bom, rapaziada HAHA Que <risos> merda Dessa vez galera trazendo para vocês mais uma gameplay bom Hoje eu vou estar tá trazendo Call of Duty Quer dizer, eu falei a mesma coisa no mesmo sentido Mas eu vou trazendo Call of Duty aí Call of Duty no PS4 aí, rapaziada Mano, não tem muita diferença no mobile, tá ligado? É a mesma coisa que tem aqui Tem no mobile, só que a única coisa que tem, não tem no, no mobile É o, o modo Royale, rapaziada Muito louco, mano Como... Achar uma partida aqui. E rapaziada, eu já trouxe vários convidantes aí no canal. Tá aqui no card pra vocês verem. Então, bora lá pro vídeo. Deixa o um like aí, se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar a 27 mil inscritos aí. Falta pouco aí, mano. Falta menos de 500 inscritos aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, vou achar uma partida aqui e já volto. Dois mil anos depois. Bora lá, rapaziada. Vamos achar uma partida aqui, mano. Não, na verdade, não achei, né? Bora lá, rapaziada. Tamo no aquecimento aqui já, mano. Bora lá. Mano, ainda bem que eu entrei na party, velho, senão os caras ficar falando Ontem eu fui tentar gravar, tá ligado? E os caras ficavam falando cara, cara, cara. Aí, calma aí pegar aqui, ó bolsinha aqui, mano Não vai adiantar não pegar kit agora, né, mano? Tudo bem Vou pegar essa arma aqui É então, oh. o aquecimento, mano Tô no aquecimento Pô O é que a arma é muito realista, tá né, ligado? Você seja, vai pra cima, mano Olha isso Pra acertar o cara é difícil ah, vai tirar em mim Acabou dar uma porrada aqui Tá se pedindo. Ah, ó Toma, desgraçado Mano, vai começar daqui a pouco, hein, rapaz Você quanto? Atividade independente. pendente Opa, tá sem bala, sabe? Vai começar, vai começar, vai começar, rapaz Vai começar, aí, ó Pega a bazuca Pega a bazuca Vai, só tem uma bala nessa porra Que desgraça, mano Ah, que... Que é mais ruim, Bora lá rapaziada, vamos cair mano, a galera já caiu mano Nem pode me esperar, não me espera esses vagabundos Bora lá, mano. caiu ali, beleza, mano. vai tomar tiro que é chuva pra caramba O bom é que o mapa é grande né, então tá mais suave Cai aqui nessa carinha, aqui mano Ih, já cai com arma, que viagem, é essa mano? Opa Ai é, ai é. tomei tiro mano Ah mano, que viagem mano Os caras já me mataram mano. Vagabundo, filho de suprimentos a caminho. Acelera, mano, acelera, acelera, acelera. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Chegou o bebedor aqui, mano, da escola. É um banheiro, na verdade. Curativo. Só vai ter curativo, Até Vai ter mesmo. Aqui não tem nada. também não tem nada. Vamos ver o meu container aqui. É uma planta. Uma planta não serve pra nada também. Tava se o microfone tava ligado, Mas Tá ligado, tá ligado. Opa. Caramba o bagulho voou É mesmo? a é? zona segura Tá na zona segura já tio eu hein Aqui uma bala Opa uma 12 Para cara Será que o cara vinha aqui e já chumbo na cabeça viu? Beleza já tem uma 12 Vamos lá com os inimigos lá Ah já estamos com o suplemento tudo mano Uma mira né uma mira seria bom Bora Epa pegar esse tanque aqui hein Pegar esse, ruim, esse tanque gente. aqui Olha um quase de um só, né Mano, é tudo ao contrário que dirigir aqui mano não lógica é lógico dirigir. Aê! Voar, voar! Vai vai Acelera, acelera, acelera! Acelera, Eu hein? Acelera, péu! Ia dois homens tal, dois homens, dois dois acelera. celular celular celular celular celular celular celular celular celular Aê, padrão, tô chegando, tô chegando, galera. Opa, solta nitro. Não, não, não. Ih, já era. Já era, peguei uma mira aqui. Já era, meu Fusca, mano. Beleza, os caras estão aqui, os brothers. Os brothers estão aqui, tem um brother só, mano. Beleza, tô level 1, mano. Pode que eu tô level 1, cara. Também, né? Como vai é conseguir? Joga mal pra caramba e ah, eu... hein? Bora. Os caras não sabem andar em grupo, velho. É Juntos e Separados o nome do filme. E aí dá pra mudar de mira essa merda aqui? Beleza, vai ficar com essa mira, meu. Vai ficar com essa mira, meu. Vai, cara, apareceu lá pra cima, mano. E aí dá pra colocar, nem me espera, mano. Beleza, vou subir lá, vou subir lá. Vamos aí. Subi aí por quê, mano? Agora tem que salvar, mano eu hein vai morrer de novo não hein cadê o cidinho vai que o cara morreu mano e o cara morreu tropa ah não tá aqui tá aqui do lado esse aqui tinha morrido morreu pra quem você não tem ninguém aqui velho que viagem o cara morre sozinho mano bora bora bora bora bora bora bora bora bora bora bora aí acelera acelera Vou pegar um kit aqui Bora, abre aqui. Parado. Ah. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Opa, errou. O é cara escuro. é profissional, né, mano? Aí sobra assim e atira e mata. Calma aí, calma aí. Ah, raiada. Seus pedidos a querer matar meus amigos, é Ah, aqui, a mata aqui na pistola, o cara tá achando, na né? Pegar 12. pegar 12 que é melhor, que essa bazuca aqui não atira muito bem, mano. O pai tá on, pô, o pai tá on. Aê! É. Esquece, esquece, esquece. Deu nada, deu nada. É sacanagem, né, troco? Matei o cara, o cara me matou, mano. Já me matei logo. Foi reativado daqui um minuto. Se o meu time inteiro não morrer. Esperar um minuto aí e eu volto. Rapaziada, não deu pra mim reviver ali, velho Porque a hora que eu fui reviver, metade do meu time já tinha morrido E rapaziada, foi esse aí o vídeo, a gameplay foi meio básica assim Mas é só mais pra voltar aí com o Call of Duty aí Faz tempo que eu não trago aí no canal Se você gosta do seu, é... Comenta aí o que você achou do Call of Duty Comenta o, o gráfico, sobre o gráfico Comenta o que você achou da jogabilidade Comenta um, um, um show de jogo que você gosta ali Além de Free Fire e Fortnite que a rapaziada gosta Que sei, rapaziada gosta Mas rapaziada, eu não... No próximo, no próximo vídeo aqui ó, vou até mostrar aqui pra vocês. No próximo vídeo eu posso estar tá fazendo o Call of Duty, né? Não, Call of Duty não. No próximo vídeo eu tá, posso estar tá jogando aí. Não dá pra mostrar agora, mas... pode estar tá jogando aí o é, é, um modo zumbi, né? Porque muita gente gosta do modo zumbi do Call of Duty Black... Ops. 4 dos Todos os Black. A maioria do, da, da galera gosta do, do, do modo zumbi, né? Então eu posso estar tá jogando no modo zumbi aí, 3 horas da manhã aí, jogando esse jogo aí. Mano, vai ser assustador porque eu vou tomar cagaço pra caramba. Mas é isso aí, rapaziada. Se você quer esse vídeo aí, comenta aí. Vamos bater 20 likes aí pra me trazer o zumbi aí. Aí vocês vão ver o que é susto de verdade. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo. Fui.